Olá galera, tudo bom com vocês? Miguel Alves aqui, muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Miguel Alves Empreendedorismo digital. Galera, aqui é o seguinte, o um conteúdo para você bem massivo, eu estou olhando para você, aqui ó, a telinha do meu computador aqui, do meu notebook, tá bom? Não te incomode com isso, porque esse conteúdo aqui agora vai ser voltado agora, sempre para cá, ok? Aqui é meu bloco, né, de notas que exatamente que está aqui, né, que é tempo real mesmo, ok? Nesse vídeo aqui, eu vim falar para vocês sobre a plataforma Hotmart, ok? Muita gente tá fazendo essas buscas, esses, é, essas pesquisas, tá? Inclusive, já deixei aqui no um, um canal uma série de conteúdos, tudo sobre a Hotmart. Eu vou já passar para passar você aqui, ó, no card, aqui um ponto que dessa tela, para você acompanhar, ok? Todos os prings, né, que a gente, a gente trabalha né, com Hotmart, a gente executa, a gente desvenda isso para você, tá? Como você resolver um problema, como você se cadastrar, como você vê um produto, tá bom? Se você quiser saber mais conteúdo, Sobre a marcha deixa aqui embaixo o vídeo, aqui ó, tá na descrição, porque vai ser muito importante para mim saber e assim eu criar conteúdo para você, tá bom? Então, justamente justamente para você mesmo, tá bom? Que tá aqui comigo aqui para é, buscar uma solução, certo? E aqui de forma bem rápida, é bem simples, eu quero entregar para você, tá bom? Então, isso é muita relação bora para o nosso conteúdo na prática, bora! Então, galera, é o seguinte, tá bom? É como base aqui okay, nas buscas de, de pesquisa no Google. Muita gente aqui, ó, pergunta, cara, por mais que seja simples, mas é pergunta, a gente tem que respeitar, a gente tem que criar conteúdo com isso, tá bom? Por mais que seja simples, porque é o simples que funciona, é o simples que realmente ajuda muita gente, é o simples que vai transformar a vida de muita gente, tá bom? Então, é, é, a galera, né, quer saber quanto custa para entrar no Hotmart, ok? Vamos tratar aqui sobre esse assunto. Beleza? Se você já gostou da ideia desse vídeo, deixa aqui embaixo, por favor, deixa aqui embaixo, já se inscreve aqui nesse canal, aqui no meu e nosso teu canal, tá bom? Deixa seu like e o seu comentário, que vai ser muito importante, tá bom? Aqui somos uma família, somos todo mundo aqui unidos, tá bom? Que quanto mais você me pede, mais eu entrego para você. Quanto mais você realmente, sabe, é, joga aqui comentário e reclama, e se você, né, dá um, dá um, um comentário alguma sugestão positiva ou negativa, a gente também melhora, a gente, sabe, a gente fica feliz também por você estar comentando aqui, ok? Seja, seja qual for o seu comentário, ok? Então, com base aqui nesse tema, aqui neste assunto, ok? Quanto custa para entrar no Hotmart? Então, você que tem aí, que quer saber sobre a plataforma, que quer poder trabalhar okay? na Hotmart, cara, fica tranquilo, que a Hotmart você não paga nada para você fazer o seu cadastro, para você estar tá utilizando a plataforma, ok? Você seja um produtor ou afiliado, você não paga nada, ok? Você que é um afiliado, você que não paga nada mesmo, ok? Porque você, como afiliado, você vai se cadastrar, ok? Você vai é, em, trabalhar um produto, você vai encontrar um produto que você tem afinidade, que você quer trabalhar, ok? Você vai se afiliar a esse produto, você vai ganhar as suas comissões, ok? A qual, se você fazer, fizer uma venda desse produto... Você vai ganhar a sua comissão ali que vai variar de entre 30 40, 50 a 60%, tá bom? E muitas das vezes até 80% de comissão, tá? Então você não realmente você não paga nada, é de graça. Você pode ficar tranquilo que você não vai estar tá pagando nada, ok? É, outro ponto para quem for produtor, tá? Para quem for produtor, é que vai pegar um produto ok? vai trazer para aqui dentro da, da Hotmart, ok? E por cada venda que você fizer desse produto. Você vai pegar sim, de fato, uma porcentagem que a própria plataforma te pede, tá? Que ela cobra, ok? De cada um de nós produtores. Então, varia aí, tá? Eu tô na Qify, ok? Na verdade, para ser bem claro com vocês, bem honesto, tá? Eu utilizei pouco tempo a Hotmart, mas eu tenho um bom entendimento, eu tenho uma boa experiência, tá? Com a plataforma, tá? Com toda a equipe aqui, ok? Do Hotmart. Então, é muito boa sim, de fato, eu também, se eu fosse para me começar hoje, tá? Se eu fosse um afiliado, nós, na minha posição, certo? Se eu fosse um afiliado, eu realmente eu, eu começaria assim, de fato, nas três plataformas. Não só no Hotmart, eu começaria na, na Dush, tá Hotmart e Monetize, certo? Mas o nosso foco aqui maior e poderoso é Hotmart, ok? Que é um termo muito buscado aqui, que a galera quer saber, certo? Então, para ficar bem claro, ok, que afiliado é que não paga nada de jeito nenhum por... Por, por, por uma venda que for feita, quem vai pagar é o produtor, tá? Que é o dono do, do produto, certo? Você como afiliado, você não paga nada, você não vai... Cara, é totalmente de graça, tudo, tudo de graça. Você só vai trabalhar as estratégias específicas de marketing, ok? E se você realmente quiser também vender, tá? Olha aqui pra mim aqui, se você quiser vender de verdade, ok? Em pouco tempo, em poucas semanas, ok? Eu tenho o meu método, tá? De tráfego para afiliados, ok? Vou deixar aqui o link aqui embaixo para você aqui do vídeo, ok? Se você quiser entender mais, se você quiser saber, cara, tirar dúvidas, tá bom? Tem meu método que esse meu, meu, meu método, cara, eu garanto, tá bom? Meu método não é porque seja meu não, tá? Mas eu garanto o que eu entrego para vocês, que eu estou no processo de passo a passo, são 10 aulas bem rápido, é bem rápido assim, o conteúdo recheado, tá bom? Não é bem rápido tão rápido porque realmente eu deixei as aulas grandes. Para que você não possa perder o processo ali dentro, tá? Porque eu foco muito no processo, tá bom? Então, é um processo que que o, que o afiliado vai ter em mãos, tá? Validado. Ao qual você vai estar executando, ok? Com mais um suporte meu, eu que vou te responder, tá? Vou tirar todas as suas dúvidas, ok? Num grupo secreto e no Telegram, certo? Então, você não vai estar sozinho né? nessa jornada, de jeito nenhum, de forma alguma, você vai estar comigo. Tá? E você vai aprender sim, tá? todo o processo de tráfego, né? com 10 aulas, ok? Com mais três bons para vocês aí, exclusivos, para você né? incrementar, e agregar e aplicar, ok? Para você vender no Hotmart, para você vender infoprodutos aí na internet, tá bom? Usando aqui a plataforma da Hotmart, beleza? Então fica bem claro com isso, bem claro, bem específico, beleza? É de graça, tá? É de graça, você não paga nada por isso, Ok? quem for produtor também, por cada venda que você for, que for fazer, ok? A plataforma vai te cobrar uma taxa aí, um, um valor aí, tá bom? Que varia entre, entre 7 ou 8 reais, ok? Por cada venda do produto. Bom, é um processo de estratégia que você vai estar tá aí, né? Se ajustando aqui junto com a plataforma, ok? E depende muito do valor que você quer, quer colocar no seu produto, tá bom? E para ficar bem claro, é, muita gente vai perguntar, Ok? Quanto que custa o meu método, né? Tráfego para afiliados. Já vou revelar para você aqui, bem claro. Bem diante de mão mesmo, tá bom? O meu método custa R$47,00, tá? Para você aí, é, utilizar aí durante um, um, um período aí de sete dias, tá bom? Se você não gostar, se você realmente falar que eu estou mentindo, é só você pedir um reembolso, tá? Que se eu, se eu não te devolver, ok? A própria plataforma vai te devolver para você pode pode estar tranquilo tá de qualquer forma você vai receber o teu retorno aí o seu dinheiro de volta tá bom eu acredito muito no, no método certo porque eu aplico todo, todos os dias foi que eu realmente eu desenvolvi tá em, em cinco anos então vai te ajudar bastante aí para você que quer vender aí como afiliado beleza então galera esse que foi o nosso conteúdo de hoje nosso vídeo espero que você tenha gostado demais bem simples bem para quebrar mesmo essa, essa objeção tá Bem, um conteúdo bem, bem simples, sem muita maracutaias aí, de papinho e de né, gurus né, e playzinho que mente aí pra caralho aí na internet. Beleza? Então, galera, um forte abraço e fique com Deus. Até o um próximo vídeo.